gente, tá subindo lá para as batatas lá Para <risos> puxar os fardos e botar no caminhão pena que eu peguei eles já ah, mas tá vindo outro aqui vou ali falar com o seu deca não eu tô catu, né? Ela. é tudo o trator mesmo tá levando água tá bom Ah, quem tá ali gente ó é um amigo nosso o Dalmo filho do Seu Deca, tá subindo lá pra Batata, e eu vou ali fazer uma surpresa pro Seu Deca. O seu Deca tá ali varrendo, e vocês que querem ver nesse homem hoje vão pegar ele fazendo um serviço, que com certeza ele ama fazer. Eu não vou nem desligar a câmera, eu vou com a Madalena lá. Tá varrendo ali que eu vi, eu fui tomar um café. Ele tá até sem luz de frio, né? Ah, tá sem luz de frio, pessoal aqui tem... Ah, eu tô Ali, ó. Olha lá pessoal, ele nem tá sabendo que eu tô aqui Ah, já viu Ô oh, homem esperto, Madalena, já viu nós né, chegando Aí varrendo lá, lá E vassoura que ele mesmo faz, vocês viram lá no vídeo, né? <risos> Bom dia, seu Deca. O senhor já está se exercitando já cedo, hein? Ah. Bom, queridos amigos que amam seu Deca, que tem falado tão bem desse homem. tá ele aqui, ó. Que ventou bastante. Olha lá. Ô, Cássia de Brasília, querida amiga, tá aqui seu Deca. Você ama tanto esse homem, você quer um bem tão grande nesse homem, ele tá aqui, ó. Transmitindo pro senhor, seu Deca, um abraço especial da Cássia de Brasília. Ah, uh. Não sou é, da Cássia. Não sou da Cássia, é que a Cássia Muita disse pra mim. Quando você for lá, não vai esquecer de mim, hein? O nome dela marcou. Ah lá, o que eles estão arrancando? Então, seu Deca, eu vi eles arrancando batata lá mesmo. Eu vou dar um jeito de dar uma chegadinha lá, viu? Agora! A banana tá aqui, ó. Ah, o golzinho aí que eu falei Que eu encontrei descendo a serra E o seu Deca Toda vez o seu Deca vai lá no alto Aí, ó Aí, ó, gente Isso que eu chamo de riqueza, tá bom? Ó, dentro do carro dele Aqui no cantinho tem E olha Mais ali, ó Mais tem. banana ali Essa, eu tô vendo, são banana prata, seu Deca? Tem prata na niga. Na Nanica também tem? Tem prata Essa aqui. Parece que é tudo quase tudo prata, não é? Essa aqui é prata da. da. da. da É um tipo de uma mistura, seu Deca? Porque tá próximo um pé do outro, será? Ela é, ela é prata, sabe? Ela é prata, mas. ela dá tipo na mica. Ou seja, ela é uma prata grande? Ela dá grudada aqui a flor, né? Tem é uma florzinha muito, muito querida aqui, ó. Essa qual que é? Também não sei o nome. Também não sei não, seu Deca. Eu sei que ela... Só sei que ela é linda. Ela é muito bonitinha. É, ela é muito bonita mesmo. Mas eu não sei o nome dela também não. Eu tô procurando o nome. Seu Deca me perguntou, gente, se eu conheço o ananás. Só que esse aqui é o bichinho em flor. É? Ah, esse aqui que é o ananás? Esse é o ananás. Mas só que ele fica mais vermelhinho, né? Mas é a, a, você não... Tem um bloquinho de flores. Então, é. uma broca pegou ele? Fernou. Isso aí Já. o senhor plantou aqui mesmo? Plantar lá na serra Ah, ah lá não, onde o senhor tem aí. Eu preciso é. conhecer aquele lugar lá, porque do ah. jeito que o Josué fala daquele lugar lá, meu lá Deus tem, do céu. Lá tem manga, tem, tem muita coisa. Ele estava tá é falando para mim, ele falou assim, vamos lá, vocês? Eu falei, mas vou de coração. Abacaxi. É, muita coisa. Mandiol. E o senhor cuida lá com essas mãos abençoadas, tudo a que planta? Diz que deu foi muita nona, né, senhor? A, a nona, diz que deu bastante? Deu, apanharam já tudo. O povo tá, tá invadindo lá, laranja, fogão, apanharam tudo. Mas bom, o, tá o, pessoal da, o pessoal da cidade, o senhor fala? Não. Não, não é nem da cidade. É gente que costuma... Fazer visita nas roças, gente aqui mesmo, terra queimada. Tá? Mas, mas aí tem que ter o que esperando eles lá, para fazer uma surpresa? Não, a, a gente <risos> sempre fala, o que aproveita é o que nós comemos. O resto os bichos comem, as mundinhas se podrecem. Deu tanto de mangue que o Paniar lá ainda perdeu o É. perdeu o mundo. Bicho. Enquanto eu converso com ele, o é lá embaixo no pé. Aqui só. Pé de, tá? pé de pera, né, bem? Hum? Pé de pera que subiu o pé de chuchu. Ah, é o chuchu. Olha com lápé. Tem olha daqui pensa que é pera? <risos> Mas não é chuchu. Com o pé de chuchu no pé de pera, né, Sudé? Tem pera, tem. Ah. Diz que perdeu, foi muito caqui. Perdeu, né? O caqui perdeu. O pessoal parece que não gosta muito de caqui aqui, Sedeca? É. Parece que o pessoal não gosta muito. Não, é ou não sabe comer o caqui. O caqui tem que deixar ele assim. Agora é que ele fica molinho, aí a gente come ele. Ó. O Esse daí está madurando. O paninho ainda cheio aqui. Mas o caqui... Muito doce. Tem duas qualidades. Tem o mais brabo e tem um que já pode pegar ele meio verde, que ele é docinho. Esse é, é o caqui duro, né? é mas deu nome, né, Bem? Existe um nome para esse Kake que ele está falando. Eu esqueci qual que é. Não é esse que é o caqui fuyu, fuyu que a turma fala? Você não sabe? Acho que tem um caqui que é chamado Caquifuyu. Dizem que ele, ele é duro e já é, já é doce. Tem duas qualidades aqui. Ali tem um pé que é do doce, melhor. Que tem ali, tem mais do Ali tem um pé, ali tem um mundo. Então o senhor tem três pés, na verdade, né? Tinha quatro, cortei um na hora. Ah, cortei, vou um. ah, cortar um? O outro tá ali que eu vi. Tá escondidinho lá embaixo? as galinhas que ele tem aqui tão bonitas Bé? Né? Ô seu beca mostra pra nós a Marcela aí na horta que, que a dona Cervilla falou. Marcelinha. Marcelinha. Esse aqui já é um. Essa plantinha aqui já é um já é um remédio né seu beca. É. Essa aqui, aqui é ó. Qual? qual que é essa daqui seu beca? Seu beca. É. é. Não essa aqui. É ameixa roxa. Ah, essa aqui, então... Essa aqui é a ameixa roxa. Ameixa roxa. É. Então essa aqui não é aquela que faz chá. Que a turma fala que é. tem. Ah, aquela Ah, então essa que parece com aquela. terra é terramicina. Terramicina é. ou coisa assim. Bom, eu não sei de cabeça Esse agora. Essa aqui é a ameixa, também. Hum, é que aquele ali é não, um tá pé que pra... saiu... Num... Ah, entendi, gente. Bom, vocês vão me perdendo os erros aí que eu tô aprendendo a cada dia que passa, tá bom? Ah. A Marcela aqui, ó. Marcela? Aqui, ó, a Marcelinha. Ah, a Marcelinha é essa. Ali também tem outro camiseta. O senhor não deixa faltar, né, década. Não. Aqui tem outro camiseta. Olha só isso aqui, Madalena. Olha o esterco que o senhor me tem. O Olha. Gente, pensa no esterco bem caprichado, ó. Olha a hortinha dele, que belezinha. Teve um dia que eu vim aqui que o década tinha uns repolhos aqui que... Pra pegar ele no braço, dava o que ver, né, Sedeca? Tem que fazer remédio também, ó. Tem poejo, Sedeca? Poejo. Poejo, né? Aqui tem mais macerinha, assim. Tem mais? Nossa. É tem mesmo. Tem macerinha, ó. Verdade, ó, é poejinho, que bonito. Mas dá um chá gostoso isso aí, hein? Aqui é o pranto. Aí abacaxi. Aí tem lá, abacaxi tem lá, lá, que beleza. Aí, tá lá, ó. É... Olha que coisa mais linda, não? E sem veneno, que é o mais importante, né, Sodeca? Ah, o caqui tá da lenda, do mandamentos. Ah, o caquita está para o lado de lá, Madalena. Olha lá o pé lá, ó. Dá do outro lado. E o é um pé é bonito, mal. hein? Ah, cara do chão. Sodeca, pode de aqui? Ô, Madalena! mandalena. Como é que a gente chama esse aí na nossa região lá que nós nascemos? O senhor Dekka tá mostrando lá? É o cará da terra? Cará da terra, é isso mesmo, gente. Nós plantava lá, lembra? Eu conheci o cará da terra quando eu conheci você, Madalena. Eu não conhecia, não. Aí a pessoa entra num lugar desse aqui, ó. Uma hora dessa da manhã. Calcula, gente. Mostra. É a Ai que Olha. beleza. Vou levar um pouquinho pra Jana plantar se ela não te ver lá. É. E o resto eu vou deixar. Deixa eu ver ali que se o seu deco. Cheiro mais bom. Olha que terra de e cercada, gente. Tá fundando, é né? Até é boiado, eu, como que? Aqui é a laranja abacaxi. Laranja abacaxi? Nunca que ouvi falar. Olha. Seu Deca, aquela, aquela laranja panásia, o senhor conhece? Não. Tem um pé de laranja panásia, Seu Deca? Lá, olha que bonita a laranja que está mostrando ali. Lá no... Daqui lá dá 180 quilômetros, mais ou menos. É Chamar a laranja panásia. Essa aqui é a laranja abacaxi, eu não conhecia. Ah. Bom, Ela pessoal, de Seu Deca está apresentando <risos> para nós a primeira mão, laranjas abacaxi. De onde veio essa muda, meu amigo? Vem viçosa. Minha é à toa em que Belo a Belo planta está viçosa. Isso é um IP? Viçosa é uma cidade lá de, lá de Belo Horizonte. E ela subiu ali, seu Deca. foi lá no galho da, da pera, ó. E deu uma. Ali, ó. A laranja ali, ó. Enroscou no galho da pera lá. Tem um biquinho. É, tem um biquinho ou é uma aranha que fez uma casinha na ponta? Não. não tem uma pontinha. Vamos ver de pera. Não é à toa que ele passa as horas dele no dia. Olha ah lá, que é bacana! Que coisa mais linda. Isso é bom, a sala disso aí é muito bom. Ah, deixa eu ver. Segura aí, Madalena, que eu, eu vou... Eu vou mais perto aí, pera aí, eu vou mais perto. Deixa eu passar aqui perto, pra não pisar nos escovo do, do seu deco aqui. Pra mim, devagarzinho, eu chego lá. Ó, oh, não são todas, mas tem um pouquinho, ó. É mesmo, gente. Tem o biquinho mesmo. Aqui, ó. ó. Você tá é mesmo. E olha que interessante. Tá tem uma gotinha d'água pendurada lá, ó. Então essa é deve chamada ser, laranja boa, né? abacaxi. Tá de lá de longe eu confundi essa, esse biquinho aqui, ó. Olha que mais oh, Deixa eu tentar focar melhor. Olha lá o biquinho. <coughs> Hum? Não, o orvalho ele, ele é uma graça mesmo. E o pé tá carregado, gente. É bem que a Mariana falou, não são todas que tem o biquinho, não. Só algumas que tem. Aí faz lembrar o mamilo, ó. Que coisa mais interessante. É, natureza nos surpreende. Mas também, pessoal, eu tô num lugar aqui pisando numa terra tão adubada que tudo que o homem planta aqui. Olha que cana! Ó, calcula aí a água que ele tem aqui é a água que vem da serra, como vocês viram aquele dia. olha quem tá aqui, Madalena. Utilão. Uma casinha de aranha, a gente. Dá uma olhada nisso. dormindo Eu queria um beijo, se do Seu der. Nós chegamos conversando, né, Bem? É. Distraí. Está muda hoje. Um não tinha muito. Mandei comprar hoje ano e não tinha enxergado. Esse pé de árvore, Seu deco, qual que é? é? Esse pé de árvore aqui no meio, qual que é? Essa árvore chama... Amendoim bravo. Amendoim bravo? Mas é de comer. A Come? Mas come. Come, gostou. Então não deveria chamar amendoim bravo, né, seu Deco? Mas a paga tá, é grande. Gente, dá uma olhada no... No final ali, no fundo ali, que coisa linda, aqueles aquelas nuvens, ó. A gente vai ficando na roça e começa a... Aprender a contemplar as bênçãos de Deus Você até nisso. Cebolinha? Não, ainda não. Agora aqui eu vou mostrar a cebolinha. Olha só Dá uma olhada nisso Bem, essa é a cebolinha E aquele ali é o cebolão? Cebolão Esse é o cebolão? Uhum. Gente do céu, que coisa mais linda, hein? E a é gostosura Isso aí num prato, seu? Um bife bem temperadinho que isso aqui Fala pra mim Prefiro casinha de aranha, faz isso com eu não olha gente, que tamanhinho de chuchu ó. ele é bem pequenininho deve ter uns dois, 3 centímetros mais ou menos depois transforma naquela peça linda pra gente depois escolher e comer que coisa mais graciosa, né? a mão de Deus é fantástica né Tem uma riqueza aqui no chão que é serraia. Olha que beleza, olha que linda que está a serraia aqui ali. O senhor plantou ou nasceu naturalmente? Isso aqui é nat ela, ela, natural, né? Ela nasce, né? Ela nasce ela é sozinho. Onde o tá lá. Mas o senhor levou para comer? Levei Mas não é quando. Sim, é uma delícia a serraia. Eu gosto de serraia Essa ali de lá da coisa. Olha coitão. lá que tanto que ele me pede. Aqui, gente, ó. Do lado de cá, já tá, tá ficando velha já. Tá até passando já. Nossa, esse pé de mamão é velho, hein? Olha. Nós lembramos dele quando tava com aquele galho quebrado, né, bem Gente, isso aqui é o tronco de um pé de mamão. Aí um dia eu vim com a Madalena aqui e ele tinha quebrado. O seu deve estar até um pouco preocupado que ele tinha quebrado. Eu acho que o carinho que ele pegou por esse pé de mamão é muito grande. Aí ele quebrou e... A, a, a bênção de Deus é tão grande que ele renovou e olha o tamanho que ele tá. Eu vi um negócio aqui. O que, que eu fico. Ah, eu acho que é, algum, é, é alguma abelha que fez a casa aqui. Ali, olha. Não, ele ó, ó. tirou os filhotes, né, bem? Com certeza. E foi embora, não, largou ali. Não, não. É, então. Olha só que interessante. Lembra pra que servia o chá da, da, das flores, Madalena? Não. A minha mãe dava chá de flor de, banana, de mamão pra nós, eu não lembro pra quê. Bota no comentário aí, por favor, gente. Eu lembro que minha mãe fazia isso, mas eu não lembro pra quê. Mas vocês que sabem, que fale para nós. A gente pegava o, é, é, a folha da mamona, o canudinho, cortava para fazer bolha de sabão. Você lembra? Lembro, fiz muito também. Ah, é, sobrou um pezinho. tinha canudinho. Sobrou um pezinho ali, Madalena. Um milagre. Sobrou um pezinho de, de milho vassoura. E está soltando o pendão já. Que coisa, não? É para quem gosta de roça, a boca tá cheia d'água. Ah, achei um pé de quiabo. Com quiabos. Tá ali, ó. Vou chamar isso aqui de a horta do seu Deca. A horta do senhor Deca, uma benção de Deus, que esse homem tem uma mão. Ah, esse aqui tá meio Ah, não, aqui. é esse aí não tá. Tem que é, ser Mas... Aqui, mostra aqui, ó. Mostra. Eu, abaixa mais a mão aqui, ó. Né? A gente arrancava assim a, a folha. A folha. O né? talo cortava aqui, ó. Mas com a faca, né? Bem, que é o mais é, certo, com né? A faca. E aqui ele é, é oco. Ele é oco, né? Só que segurei, esse segurei, daqui... segurei. Deixa eu ver se. Olha lá, ele é oco. É, esse aqui tá meio fechadinho. Pegou... Porque ele é pequenininho. Mas você pegou também o fundo dele lá. Onde tá, onde ele encontra com o tronco. Peraí aí. Aí, ó. Isso aqui que era o nosso canudinho. Pra fazer bolinha de sabão. Pra fazer bolinha. E quantas bolinhas de sabão nós fizemos? Era sabão né? de bola. Que a gente fazia uma aguinha. E ficava fazendo as bolinhas. É. Hoje. Eu que coisa, <risos> Tempos né? Tempos bons, que saudade. Dá. Dá mesmo. A gente vai andando, pessoal, e vai vendo as bênçãos de Deus. E o falou: bem, olha isso aqui. Gente, isso aqui é mastruço. Um Uns conhecem por mentruço, outros Santa conhecem.. Maria. Isso, por Eva Santa Maria. Quando nós jogava bola, havia tomar aquela pancada que ficava roxa. Pegava isso daqui, misturava com cebola, com cebolha. Não existe cebolha. Cebola? Com cebola, é a emoção que é muito grande. Misturava com cebola e sal, fazia uma plastra, nós falava plastra, é uma pasta, e amarrava no joelho ou na onde machucava. Ou na é, ou na canela. ou... Ou no joelho. Se fosse ah. na testa, na testa também. A minha mãe batia é, no leite dava para nós... Isso, para tirar a lombriga. É e tá olha, no outro dia a perna tava 10, Pronto para outra cacetada. gente um já não... não tem alguns... alguns ali, bem, ali que eu tô falando, ó, aquela planta que eu confundi com a outra. Gente, eu acabei de ver aqui, ó. essa que eu acho que é a Terramicina, não é essa, bem? Acho que sim, que ela é... Ela é... é. Que... Essa que eu confundi com aquela outra ali. E aqui o nosso pé de arruda. Arruda. Arru, <risos> o mineiro quando ele fica admirado, gente, fala, nessa região que eu estou, você conta uma coisa assim que ele fica admirado e fala assim, arru! Agora eu completo e falo, dá. Mostra ali o pezinho de colorau. Pezinho de colorau, já foi cortado as pontas, o Sudeca Coloral, já colheu. urucum. É, urucum. Tem um. Caixinha um caixinho ali ainda, bem, ó. Tem. Oi, eu gente, tá tão abandonadinho, gente. É, mas o pé deu bastante, viu pessoal? Ah, aquela senhora lá, querida amiga de São Paulo, eis aqui um pé de fumo. Aqui a Madana achou um pé de fumo. É assim. Ela tem umas flores tão bonitas, Madana, eu acho. Tem. Eu até um dia fiz uma gravação e filmei a, a, a flor do pé de fumo. Eu acho ela tão bonita. Aí ah, a florzinha como que é. O fumo também é. É remédio, mas sim, não sei pra quê. Sim, é remédio. A parreira de chuchu ali. Gente, eu tô filmando essa pedra e nessa pedra é que ele afia as facas quando Acho ele vai que você matar. Já mostrou no canal alguma vez, né? Quando ele vai matar porco é nessa pedra aqui. Então o que ele faz? Ele molha a faca nessa torneira aqui. Na torneira não, porque a torneira não molha. Quem molha é a água. A torneira tá aberta, aí molha, aí vem aqui e, é assim? e isso, e faz esse movimento na faca, molha aqui novamente e assim a faca fica tão afiada, Ou mas assim? tão afiada, que olha eu fiquei admirado. E eu, eu colocou aqui no tanque, é pronto para isso. Eu aí bem aqui, olha que planta, uma essa planta aí, ó. Isso aqui, ó. Aqui é, é um, é um cactozinho. Um cactuzinho, né? Uma orquídea, uma, uma de horas, outra orquídea aqui e outra aqui. É. Olha ali o estoque de lenha Mostra ali o estoque de lenha, estoque de lenha. Ah, Madalena, você sabe quem está precisando disso aí? Nós mesmos para plantar orquídea Você sabia que a orquídea se dá bem Nesse tipo de madeira? A madeira do café Que é excelente para ela, né? É. é A arueira também, ela gosta muito da aroeira. E o seu tem esse, tem Essa madeira aqui Colocada no chão ó. Tá enfiada no chão ali, cimentado. Com certeza ele usa. Os antigos têm uma sabedoria que nós, modernos, não temos, né? Aí, ó. Pra fazer muita coisa, né, Bem? É, eu não imagino que é, isso, é Ah, sentar, você pode... Ou se é pra cortar alguma coisa. É, é, acho que é um cepo, né? Eu é um, um, cepo, um cepo, é um seco, é. cortar um osso. É. Um, um machado, se... alguma coisa assim. É. Bom, continuando... Aí, aqui tem mais vassourinha. Ai, que bonitinho. É, mais vassourinha secando. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Já mostrei uma vez, vou mostrar a segunda vez Aqui não se mata passarinho, certo? Então o que ele faz? Ele coloca essas cabaças aqui Pros canarinhos, ó Aí ele pega umas cabaças modernas Eu vou mostrar pra vocês quais são as cabaças modernas Cabaças modernas Cabaça aparece aqui no vídeo Que eu quero lá Ali, ó Uma cabaça moderna, eles fazem o um ninho lá dentro Tem mais outra ali Ele faz o um ninho lá dentro Ó, que chique, ó E a cabaça convencional e ali sai bastante canarinho. Dá até para escutar eles cantando. Certo? Fogão do seu Deca. Já tá aceso aqui. Já tem uma panela ali em cima de pressão. E já tem uma panela. Opa, uma chaleira de ferro. Que beleza. E ali tem uma moça bonita com o vovô conversando, o vovô tá ensinando ela, o vovô tá pintando para você? Ah, é só pintando junto, né? Tá. Ah, ela tá ela pintando. que ensina o vovô. Ela que ensina o senhor? É. Olha, então você é professora? Ela é professora. Você é professora? Tá ensinando o vovô? Ô oh, coisa linda, meu Deus do céu. Gente, olha o que que a pessoa que não tem celular na mão faz. Hã? Que quadro mais lindo de se ver, né? O vovô Junto com essa doçura aqui Ambos pintando, lá. Ambos estão pintando E essa interação aqui não tem mais, que acabou Quer dizer, não tem mais Eu tô vendo aqui, portanto não tem Peixinho Peixinho? Você tá pintando o que aí? O macaquinho E o vovô tá pintando o, quê? o que? O que é isso que o vovô tá pintando? Peixe não, o outro lá esse? é é um gatinho e o outro é um peixinho. Mas você já viu o gatinho vermelho já? E esse aqui é o quê? Ah, aquele é um caranguejo. uma vaca. é Aí tem uma vaca. Não tem riqueza que paga isso, né, década. Não tem dinheiro que paga uma coisa dessa, né? Ela é, tá toda feliz da Ela vida é. Muita É o xodó nosso. Essa aí já faz parte de quantas bisnetas já? Sete. Sete bisnetas. Qual é o seu nome, moça bonita? Amanda. Amanda? Você tem quantos anos, Amanda? Quatro anos? Olha só que bonitinha. Você tá em qual ano da escola, Amanda? Hum? Tá em qual ano na escola lá que você tá estudando? Tá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano ou você não tá na escola ainda? na escola ainda. Não tá não? Tá no prézinho. Tá no pré. no pré, moço. Tá no prézinho? Ah, Amanda, você quer ser o que quando você for grande? O que você quer ser quando você for grande? Hum? Fala pra mim o que você quer ser quando você for grande. Você quer ser uma professora, você quer ser uma doutora, você quer ser o quê? Doutora. Hã? Doutora Você quer cuidar das pessoas? Ela, a ideia dela é ser doutora. Ela fala isso? Bom. O vovô pra bancar a faculdade pra você, você já tem, viu? É o sonho dela é ser doutora quando.. Não, pera. Tem, tem outro, mas... Deixa eu... Que bonitinho é, tem Quer ser doutor. Ali tem uns pés de pinhão, gente. É. E tem um cidadão que tá passando de moto lá e tá catando pinhão. E a moça daqui viu. Ele tá lá. Agora, agora eu perdi ele que ele tá lá na estrada. Pegando pinhão lá. Olha lá, olha lá. Olha Olha lá, ele nem imagina que eu estou filmando ele pegando pinhão. É os pés de pinhão lá, ó. Aqui bastante pinhão que tem lá. A moça daqui viu lá? Que coisa não? É, morar na roça tem essas vantagens, né? Aí lá, deixa eu puxar agora para mostrar para você onde ele tá. Deixa eu ver, eu perdi que tá muito longe, eu distraí um pouco na hora que eu puxei o zoom. Oxa oh, vida, o rapaz tá pra cima, eu tô filmando para baixo, olha lá. Pegou bastante, hein, Madalena? Olha lá quando ele pegou, pessoal. É, cidadão, vai comer um peãozinho fresco, hein? Isso é bom. Tá pegando mais, quer dizer que tem muito ali. Pode passar mais? Alicata bastante, Thiago. Quanto? Então, acho que tá barrido. Quem vai barrer? Né, velho? Quem vai rufar? Gosta desse, desse barulhinho que a galinha faz? Dá a atenção a assim. dela. Ah, ah, ah. é gostoso, ouvir? Hum. Tchau pra vocês. Vai com a mamãe lá, vai. De rosa bonita, não? Lindas, né? Tem um cidadão... Entrando no canal que ele estava falando pra mim que ele gosta muito de flores E o sol agora tá num momento bom pra você filmar porque ele tá batendo bem de frente Quem Aí só, bisco, só Que graça né que é uma planta comestível né Bem Vai chá dela para emagrecimento tem essa dália, dália amarela. Fazia anos que eu não via dália amarela, hoje eu vi Humano Agora mais de perto. Aquela plantinha que o seu Deca mostrou. Diz que ele ama esse tipo de planta aqui. De flor, né? Chegando uma abelhinha ali. Mas tá chegando na parte de baixo. Chegou outra. Aquela abelhinha lá. Marapuazinha. Pegando pó ali, né? Olha que, be que belezinha de, de cena. Olha o botãozinho de rosa, que delicadinho que ele é. Eu então, acho que ele passou alguma coisa na, nas plantas. Do branco, né? Será? Não sei se é algum... Alguma coisa para tirar é, praga. Muito bonito, né? E tudo começa mais ou menos assim, quer ver? Tudo começa mais ou menos assim, ó. Esse botãozinho, ele se abre. Fica desse jeito aqui em cima. Depois ele continua se abrindo e termina desse jeito aqui, ó. Muito chique. Para quem gosta de orquídea. Esse aqui é uma qualidade que eu conheço como chuva de ouro. E aqui também tem um cacto que também já está dando fruto. Ó. Deixa eu puxar para cá. Aí, para dar o foco.